Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o César E hoje eu já vou estar trazendo pra vocês Um material, digamos assim, que é novo que eu vou trazer pra vocês um novo modelo Do Playstation 3 é... Não me conheço o nome do modelo Mas esse aqui é o um novo modelo Do Playstation 3, lançado Ano passado, em 2012 é... Ele é Menor que o modelo original O Playstation Fat Ele é menor que o Playstation Slim também E ele é um pouco Tem um design um pouco arrojado é... brilhante aqui, que é meio plástico, ele reflete e aqui ele é um pouco opaco como vocês podem ver e ele também não tem é, aquela saída de leitor de CD que você aperta o botãozinho e o CD sai, ou que você puxa alguma bandeja de CD ele é assim que você abre, você você fecha aqui você põe a mão e arrasta, o CD abre e automaticamente ele para de girar o videogame ele tem uma entrada é... Ethernet, para cabo de rede, para você poder jogar online. Ele também contém um cabo HDMI, uma entrada óptica, uma entrada para cabo AV e uma entrada para cabo de força. Ele é, obtém as mesmas funções do videogame do Playstation 3 original e do Playstation 3 Slim, contém Wi-Fi, Bluetooth e demais aplicativos. O videogame ele não alterou o controle, o controle do videogame é o mesmo do, dos demais Playstations, para poder ter uma compatibilidade maior com quem tem o um videogame antigo então deixa eu só mostrar pra vocês como é que fica o videogame rodando e mostrar algumas espe eh, especificações dele por exemplo aqui eu já posso estar abrindo aqui, ó, a capinha do jogo o videogame desligado tá. iniciando o jogo aqui fechando e apertando o botão de força do videogame o botão power o menu do console não mudou em relação aos outros playstation 3 Inclusive ele é o mesmo com amigos, Playstation Network, rede, jogo, serviços de TV, vídeo, vídeo música, foto, configurações e usuários. Aqui eu posso estar... Ele não oferece novas funções. O videogame ele possui duas entradas USB na frente, para você carregar o seu controle ou para conectar um pendrive, passar arquivos, músicas e tal. Ele roda discos Blu-ray, DVD, disco normal... É, tem, possui a tecnologia Dolby Digital tanto para vídeo como HD, ou tanto para áudio como 5.1. Tem Bluetooth e HDMI. Então é isso aí, galera. É, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem adquirir o PlayStation 3, eu acho que vocês, se vocês darem uma boa procurada, vocês conseguem achá-lo por um preço semelhante a R$ reais ou R$ 800. é isso aí. É, a PSM da Ultimate Games está passando aqui embaixo. Se vocês quiserem adicionar, vocês também podem estar adicionando. E a gente pode jogar certas partidas de Black Ops. Faleza? Então é isso aí, galera. Valeu, um grande abraço. Até a próxima.